Continuando a mostrar mais jogos de Famicom que eu tenho aqui, resolvi mostrar para vocês alguns jogos clássicos que estão na caixa. Mais precisamente, 7 jogos clássicos do Famicom, esse videogame revolucionário da Nintendo. Ah, e caso vocês queiram ver com mais detalhes esses jogos, me segue lá no Instagram, que eu vou postar com mais detalhes fotos desses games que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então me segue lá no Instagram, arroba VitoriSui. Como falei para vocês, tenho vários jogos de Famicom para mostrar para vocês. Alguns Luzi e muitos completos. Mas eu não mostro todos de uma vez, porque eu não quero só mostrar o jogo. Quero também passar algumas informações básicas, pelo menos. E não se esquece, me fala aí nos comentários quais jogos vocês querem que eu fale um pouquinho mais, com mais detalhes. E fazer um vídeo exclusivo desses jogos. Beleza? O primeiro jogo que eu vou mostrar para vocês vendeu demais, vendeu tanto que ele é relativamente barato e fácil de achar por aqui. Tanto que eu tenho dois da primeira versão e três da segunda. Eu tô falando de Chevy. Chevyus é um chumapse de rolagem vertical lançado pela Namco em 1983. Se você está acostumado com chumapses mais modernos, vai estranhar um pouco porque esse não tem os powerups que deixa o tiro da nave mais poderoso. Mas é um clássico, pois foi um dos primeiros jogos do estilo com rolagem vertical Esses dois que eu tenho aqui, ó, são chevios Você vê que a caixinha é colorida pra caramba Vou fazer o seguinte, como eu tenho dois, já vou mostrar de cara a parte da frente e a parte de trás Parte da frente e a parte de trás Apesar de ser caixinha de papelão, ó, eles são bem conservados, né? E eu vou mostrar apenas um para vocês, porque mostrou um, mostrou o outro. Porque eles são iguais, praticamente. Ó, você vê aqui, ó, a fitinha tá perfeita. É uma fitinha preta. A ilustração também tá bonita pra caramba. Parte de trás aqui, ó, para vocês verem. Vocês estão vendo que ela é o número 3. Eu tenho poucas unidades da NAMCO numeradas. Ó, o manualzinho aqui. Lembrando, se você quiser ver o manual com detalhes aqui, e me segue lá no Instagram, que eu posto os manuais com mais detalhes, beleza? Super Chavius, eu tenho esse aqui, ó, que está a luz, e nem vou mostrar para vocês, porque essa luz está bem detonada mesmo. No entanto, ó, as duas que eu tenho completas aqui, estão bem bonitas. Você vê a parte da frente, a parte de trás aqui, a caixinha parece nova. É, que veio da loja aqui ilustração aqui bem bonitona também como exemplo lá do que eu falei lá da, do cartucho que foi o Dragon Buster né o Dragon Buster que ele tava brilhando esse aqui também ó, o cartucho parece que nem foi usado aqui parte de trás aqui para vocês verem ó brilha pra caramba vocês veem até o texto aí que eu tô que eu fiz do lado aqui incrível mesmo o estado de conservação Dá uma olhada nesse manual, minha gente, como que ele está perfeito Ele não tem nem marcas de que foi aberto Os adesivos, ó, estão aqui, ó O cara nem colocou o adesivo O adesivo também está perfeito também Que é uma propagandinha, ó, propagandinha da Namco. O verso aqui, ó, tesouro mesmo, hein, tesouro Próximo clássico que eu vou mostrar para vocês, ó Space Invader. Se tem um jogo que a gente pode chamar de clássico, esse é Space Invaders. Seu sucesso mesmo foi nos arcades. Desbancou Pong e se tornou uma febre mundial. Tanto que a Taito, que é o nome da empresa que desenvolveu o jogo, se tornou sinônimo de arcade. Isso até hoje. Aqui no Japão, por exemplo, tem uma rede de game centers que tem o nome da Taito. E essa rede é bem famosa. Depois teve as versões domésticas de Atari. E aí alavancou as vendas do console E pode-se dizer que Space Invaders ajudou muito ao Atari se tornar popular Space Invaders saiu para tudo que é console A versão de Famicom é um pouco melhorada em relação à versão de Atari Mas carrega tudo o que fez o jogo um sucesso A caixa aqui, ó, vocês podem ver, ela tem o azul Ela é também a número 1 um da title, ó, você vê o número 1 um aqui tem os aliens que se tornaram sinônimo, né, de retrogame. Olha aqui no verso aqui, você vê duas cenas do jogo e alguns dizerem em japonês, o Space Invaders aqui é é clássico, né? A caixinha não está em bom estado, mas também, ó, para alguma coisa assim de mais de 30 anos ter sobrevivido aqui ainda é papelão, lembrando para vocês, isso é papelão. Cartucho ele está em perfeito estado, não está novo que nem o anterior, mas está perfeito também. O verso, Taito Corporation. A gente vê aqui escrito Taito aqui, né? A gente fica até emocionado porque é uma parte da história dos videogames na mão da gente. O próximo é um jogo da Konami que é clássico, principalmente porque outros jogos e muitos deles famosões beberam da fonte desse grande game é o jogo que eu vou mostrar hoje que está mais detonado mas ele é muito importante Year Kong Fu Yair Kong Fu é um jogo especial não foi o primeiro de jogo de luta mas foi o primeiro que juntou em um único game todas as características de um jogo de luta como a gente conhece hoje nele você tinha um personagem que é enfrentando outros lutadores cada um com suas características tinha uma barra de energia para cada lutador. Num confronto melhor de 3. Alguns tinham armas. Outras soltavam magias. Enfim. Tudo isso em um único jogo. Como eu disse. Year Kung Fu não inventou nada disso. Mas juntou tudo no mesmo game. E ficou extraordinário. Vocês podem ver aqui. Ó, a caixa está bem detonada. Não tem nem a parte lateral dela. Tanto que... Eu, eu deixei ela num saquinho. Ela veio num saquinho, inclusive. A capa aqui, clássica. Quem gosta de jogo de luta sabe que eu estou meio tremendo aqui. Porque esse jogo é importantíssimo. O jogo da Konami aqui. Vou mostrar a traseira aqui para vocês. Tem uma ceninha do jogo. Essa caixa laranja aqui que eu estou na minha mão. É um jogo clássico, um jogo muito importante para quem gosta de jogos de luta aqui ó, ilustração aqui está meio rasgadinho mas dá para você ver I.E.R. Kung Fu parte de trás aqui, toda escrita em japonês vou deixar vocês aqui mais um tempinho com essa, essa ilustração que é muito emocionante muito clássica para quem é fã de jogos de luta como eu demais mesmo, um clássico dos clássicos, faz parte da história aqui. Coloquei até de volta no plástico aqui, ó, porque esse jogo aqui é importante. Os três últimos jogos que eu vou mostrar são muito importantes para a história da Nintendo, e eu posso afirmar com certeza, se alguns acontecimentos-chaves relacionados a esses jogos não tivessem acontecido, a história da Nintendo seria outra. Vou primeiro contar a história, depois eu mostro os jogos, OK? A Nintendo estava negociando com a King Features os direitos do personagem Popeye para produzir um jogo. Já havia começado o desenvolvimento até a negociação furar. Aí, como fazer? Precisavam de uma história nova, de personagens novos, enfim, de um novo jogo. Mas para isso teriam que ter novas ideias. Aí surge um tal Shigeru Miyamoto, que era apenas um funcionário muito criativo, mas que estava lá... Apenas por ser filho de um grande amigo de infância do presidente Presidente da Nintendo, tá? Hiroshi Yamauchi Estava na hora desse rapaz começar a trabalhar E surgiu o jogo Donkey Kong Eu contei recentemente a história de Shigeru Miyamoto E do jogo Donkey Kong e também do Mario Num vídeo, vou deixar nos cards para você dar uma olhada um gorila rapta a namorada de um carpinteiro e sim é um carpinteiro viu e vai jogando barris e esse carpinteiro vai desviando desses barris até chegar ao macaco e salvar a namorada esse jogo introduziu não só o gênio criativo Shigeru Miyamoto como também foi a estreia do Mario ainda que não sendo Mario ainda a caixinha aqui ó vermelha bem bonitinha você vê que não está nas melhores condições mais mais de 30 anos e uma caixinha de papelão e ela ainda existir é um milagre a parte de trás aqui ó para vocês verem o vermelho bem característico da Nintendo né mas é claro vocês querem ver o cartucho né vou mostrar para vocês quem conhece a Nintendo sabe que as primeiras levas é, dos cartuchos do Famicom eles eram assim não tinham ilustrações só tinha o nome do jogo e eram coloridas né cada jogo era uma cor aqui a parte de trás para vocês verem que é o manual também lembrando se você quiser ver com mais detalhes esse manual aqui eu vou postar fotos no meu Instagram me segue lá arroba Vitorisui já que a gente falou do jogo que era para ser do Popeye mas não foi do Popeye foi do Donkey Kong vamos mostrar também o jogo do Popeye esse jogo do Popeye depois de muitas negociações Deu certo O game é assim Tem cenários diferentes E eu diria cenários Não diria fases Porque são cenários mesmo O jogo é extremamente genérico Vou explicar para vocês Em cada cenário A Olivia joga alguma coisa Em uma joga corações Em outro joga notas musicais Em outro cenário joga letras E o Popeye tem que pegar essas coisas que a Olivia joga Nesse meio tempo Tem que fugir do Brutus até completar uma determinada quantidade de itens desses que a Olivia joga. E para ajudar o Popeye tem uma ajuda do espinafre. Que te dá poder para tirar o brutos da tela por um tempo. Olha a capa do jogo do Popeye aqui. Mais uma vez eu te falo. É um jogo em caixa de papelão. Não está nos melhores estados possíveis. Mas para uma caixa de papelão ter sobrevivido todo esse tempo. É um achado. O verso da caixa aqui. Ó, tem até a etiqueta de preço. Não, não é de preço não, é da, da loja, né? Jaspec é o nome da loja Olha o cartucho aqui, bem semelhante ao Donkey Kong Só mudando a cor Não tendo nada demais, apenas escrito Popeye Parte de trás E finalmente, para encerrar essa história O maior clássico dos clássicos do Famicom Super Mario Brothers Super Mario Brothers, o que, que a gente pode falar? É o jogo de plataforma que deu a fórmula todos os demais jogos de plataforma, e que tem o personagem barra mascote mais famoso da história dos videogames. Essa ilustração aqui, cara, ela é a mais clássica de todas, eu creio que é, essa ilustração é base para todos os jogos do Mario que a gente vê, e até hoje é uma das ilustrações mais bonitas do Mario, é... É fantástica essa ilustração aqui. não É, é perfeita, é extremamente perfeita. E lembrando que essa ilustração, ela tem 30 anos. O jogo, ela veio nessa ilustração. A caixa também, ela tem alguns rasgos, mas ela está ela muito bem. Né? A caixa é um pouquinho maior para os pradões da época, né? Mas é uma caixa lindíssima aqui. A parte de trás aqui. Até tem uma coisa, a lombada dela está o Super Mario Bros. Olha o cartucho amarelo. Cartucho clássico mesmo, a mesma ilustração, fantástica, icônica Manual intacto, perfeito mesmo Parece que eu peguei diretamente da loja aqui E lembrando mais uma vez, a última vez Se você quiser ver com mais detalhes é esse cartucho Me segue lá no Instagram que eu vou postar fotos detalhadas De todos esses jogos que eu falei aqui Arroba e por hoje é só. Mostrei esses sete jogos fantásticos, clássicos do Famicom. Famicom que é um videogame que eu tive pouco contato. Nem com o NES eu tive muito contato. Eu sempre fui do lado Master System, do lado da SEGA. E eu tô maravilhado em descobrir e jogar esses jogos incríveis desse videogame extraordinário. Mas eu quero saber de você. Quais as suas histórias com esses jogos? Quais jogos você jogou? Quais jogos você não jogou? Quais você mais gosta? E também me sugere aí, qual jogo que você quer saber mais? Ainda tem muito jogo de Famicom para eu mostrar para vocês. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.